Mas sigam sempre para a esquerda. Eu o meu Roll20 já cresceu para aí há dois minutos atrás. O túnel por onde vocês vão começa-se a abrir. E lá dentro o Isaac consegue ver que existem um género de umas criaturas por aqui de um lado para o outro. Parecem ser assim meio ursos. We come in pieces. <risos> <risos> Pega um bocado de uma ração, mordo um bocado e manda para o pé dele. E o urso come. E o urso afasta-se assim um bocado. Quem é aquele cidadão ali atrás? Master! It's a good master, a bad master. It's master! Eu faço um fisco para toda a frente. E o gajo mostra-te as paredes. Eu mostro-lhe as minhas. Então, Isaac, vamos com a iniciativa. Sim, já estava à espera. O quê? Já? What? Quatro derros e temos três urs à nossa frente. E o gajo tem tipo... Crossbow na mão apontada à cara do Isaac. Ok. okay. O gajo Isso não é atacou. Isso é muito pior. O Brian vai dar a sua Potion of Fire Breath à Coruja. E puxa o Isaac 5 feet ao o pé do Brian. Anda, menino. <risos> é o urso velho. aqui no meio. Está a ficar mais complicado, Isaac, puxar-te. Deixa só oh. chegar ao meu turno. 12 segundos later agora chegou ao meu turno não sei o que é que é de fazer weapon down não eu nem tão pouco tenho a arma mas vou continuar a agarrar os coisas é no tricks I'll kill you I'm not trying to trick you uh, we are with the grey ghosts I'm trying to talk to Droki Droki is around that's good to know also probably with the boss uh, okay is there a... any way you can call out the bears I mean they look friendly at all but you know, they are bears. Don't worry, they won't attack if it's not required. Good to know. os todos, principalmente que pé do com vontade de os dentes pescoço do lobo. If you could be so kind as to tell him that we are waiting for him outside, we are something okay. of value to share with him. É isso, é isso, boa, boa, boa. Puxar o gajo cá para fora. É não, isso. não vou me pôr lá no meio deles, foda-se, sai. <risos> <Parqueza>. <risos> ok, o gajo manda-te entrar. Entrar para onde? Vamos para a mensagem ao chefe. O que ele está e a dizer hipó... é tu ires com ele para irem falar com o Drogue. E o Drogue ainda vai ter com a gente, puto. That, that's a fucked up situation. Uh, ok, a Jana tem hipótese então. A gente não te vai deixar ir sozinho lá para, para ter com a gente random, puto. Tu acho que será a melhor hipótese. É. Se eu quisesse trocar de neck era a melhor hipótese. Alexandre, não queres ir tu só assim lá. Poco cheio de canto. Assim sendo, eu estou a ver que a, vida, a minha vida está prestes a correr mal. Eu olho para trás, como quem diz, is about to go down. <risos> Fico invisível até o princípio do meu próximo turno e passo-me ao caralho para aqui. Os gajo não sabe onde é que tu estás. Portanto, vai-se mover aqui e vai atacar o lobo. Toma. Crítica. Nem bom dia nem boa tarde. 15 pontos de dano, senhor. Vai, o Wolf, olha. Mandar uma trancada neste gajo. Ok. Alexandre, este gajo tem boa é para o K6, vai ser fácil para ti. Ok. Queres ver é os 7 okay. okay. da Alexandra? <risos> Sunball, Hulking Point, começais a abrir. Puta, que é que já Foda-se. Uma coisa. Bela! Vixe! Melhorou bastante. É o que é pessoal. Como é que é possível? É, é o outro terror. Esta te parece aqui embaixo. Eles estão que buscar reforços. A coruja vai usar a sua Potion of Fire Breath. Portanto, este idiota aqui leva tá. 15 de fire damage. Se estou do nada, estão a ver grande família. Do nada há que espir. Parece um dragão, um monte pela beira das chaves. <risos> este palermo daqui é o lobo. Mais gente por ursinho assim, pular passa por cima do cadáver do outro e vai atacar <risos> aquele volumete. É lá! É! O que é isto, meu? Este gajo parece um trator a bater. Foda-se esta merda. Como é que é, Sun? alguém vê-lo! Já não o há muito tempo. Bom dia! Estás de volta! <risos> ok, o Brian vai fazer um cosfear nos dois ursos. O primeiro falha e o segundo safa. O outro lá atrás está feared. Vai aqui para cima tentar perceber onde é que está o Isaac. Eu já tentar cheirar-te. 18. Ah boa, só lhe mesmo. Não sabe exatamente onde é que está o Isaac, não o consegue atacar. Está aqui para o pé deste. E agora vou tentar ser inteligente. Sempre é fácil comigo. Vou fazer isto como action. E vou fazer isto como bonus action em mim. O gajo está aqui. ver também. Miss. 3. Isso. E como tenho um amigo próximo, tenho Sneak Attack, faço com a Hand faço com a offhand O Sun não vai atacar. Vou pôr isto aqui no meio destes dois. E com bonus action, vou-me transformar no Brown Segundo ah, safa-se. a quase. zero. Fuuu! É sério, com ataques, lá. Se beba, Alexandra, bicho! acho ah. que é a primeira vez que tu acertas 3 três ataques? Iá, yeah, mesmo a sério. Coruja vai fazer o Potion of Fire Breath aí no urso. Leva 7 Fire 7. Damage. É que eu plebre uma lá de fundo. O gajo vê isto a acontecer e putas com ele. E por cima... O urso chega aqui ao pé do Isaac abraça abraçar árvores. Show. Morto te aí um bocadinho. Hum. E arranha-te. a <risos> sério. Levas 20 anos sem perceber o que é que se O gajo estava aqui debaixo de uma Bima, o é O gajo tinha safo, leva um mas... Falece na mesma. Vai-se tirar aqui para cima e vais cascar a pedra. Ah, passa a buscar a Coca-Cola! <risos> tu matas o gajo com Quarter Staff. Ah, boa, estou ah, melhor. Mais uma vez, a conta. Parece razoavelmente limpo isto aqui, tirando eu... a parte do cocô todo de urso. Ah, como eu é que é, malta? Sentido. Bora em perseguição para aqui para cima? Ah, pá, eu ainda tenho o Spell, podemos aproveitar. Então, bora, siga. Dito isto, tem três vidas. A gente tem um conjunto de potions também. Passam para gastar. Malte, eu estou aqui a ver estas runas. Sei que são mágicas. Não percebo o que é que o ritual possa fazer, ok? Podemos passar isto. Eu estou percebo... aqui a ver uma espécie de uma, sim, sim, uma sim, paliçada sim. ou whatever. Sim, mas mais uma vez, isso seria para não entrarem. O gajo quando saiu deixou o porta aberto. E a cocô apertada. Se quiserem fazer um rolo de survival, podem tentar perceber. Para lado é que o gajo foi? Temos ah. o Yuri com o and Smell para ir a cheirar essa merda. E claro que ele vem a passar e eu dou um tapa no cu do urso e... BAM! gaidão <risos> Ele virou para a esquerda. ó oh, vira malta! Sempre agarrados à parede da esquerda, siga!